Molando? Foi. Gente, rodou, hein? Paulo abaixo que você tá no limite. Posso... Ele, ele quer aparecer no erro me zoando da altura. É isso que ele quer. É porque, olha só, o cara fica aqui no negocinho aqui, ó. Você vai cagar a parada, velho. Para com isso. Será que o varejo que a gente conhece está para morrer? Vamos falar tudo sobre isso hoje. Puxa a vinheta, Caio! Primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de 7 minutos de e-commerce aqui no nosso canal. E antes de entrar no assunto, já vai deixando aí o seu like, já vai é, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho aí de notificações, tá bem? Bom, vamos lá. No ano passado, quase 7 mil lojas físicas foram fechadas nos Estados Unidos. Isso foi um recorde. Agora, se as vendas no varejo lá estão crescendo, como é que pode-se bater os recordes de fechamento em lojas físicas? Para muita gente, isso pode ser um sinal de que a, o varejo que a gente conhece está para morrer. Uma das pessoas que diz isso é o Warren Buffett, um mega investidor que acredita que nos próximos 10 anos, o varejo que a gente conhece vai estar completamente diferente. E um exemplo disso é que a Amazon acaba de ultrapassar o Walmart em volume de vendas. Pois é, Thiago. E uma outra coisa importante é que a Amazon vem trabalhando para conseguir mesclar o varejo físico com o online. Então, ela acabou de comprar o Whole Foods, que é uma empresa que tem uma inteligência de logística, e eles estão trabalhando para que o consumidor consiga fazer uma compra na loja virtual e buscar o produto em uma loja física, sem ter que pagar frete por isso e sem ter que esperar o produto chegar até a sua casa. Agora, essa tendência vem acontecendo porque, em geral, o e-commerce tem se mostrado ser muito mais eficiente do que a venda através de lojas físicas. No caso do e-commerce, você consegue ter uma abrangência muito grande de mercado sem precisar ter vários pontos de venda. É, você acaba trabalhando com uma equipe mais enxuta, uma logística mais é, bem organizada, mais simples. Né? Então, tem várias vantagens aí que o e-commerce traz em relação ao varejo, que reduzem os custos, é, tra é, trabalham de forma mais eficiente e, consequentemente, você consegue escalar mais o seu negócio. E aqui na i nós temos alguns clientes com negócios que viveram essa transição. Um bom exemplo é um cliente que tinha uma oficina, de esquina e que expandiu os negócios da venda de serviços de peças e algumas manutenções para a internet com o sucesso da loja virtual hoje o faturamento dessa loja representa 80% de todo o negócio um outro bom exemplo é um pouco diferente mas ele viveu primeiramente na loja virtual começou a se expandir se estabilizou e experimentou o meio físico logo em seguida acontece que ele percebeu muito rapidamente que os negócios físicos é um pouco diferente do virtual. E acabou que ele retornou às suas operações e focou ainda mais na loja virtual. E por último, um case que eu fiquei sabendo hoje de um cliente do ramo de distribuidora de artigos evangélicos que ele anunciou que está expandindo seu e-commerce e melhorando as suas operações ainda mais porque em breve ele pretende fechar suas lojas físicas. Legal, Thiago. Esses, esses exemplos acho que são é, bem pertinentes para esse assunto. Agora, se você tem algum case, algum exemplo que você queira compartilhar com a gente, se você passou por esse, por esse processo aí de vinda do físico para o virtual, se você passou por essa experimentação, compartilha aqui a sua história com a gente, escreve aqui nos comentários que a gente vai é, ler, a gente lê sempre né, todos os comentários e se tiver alguma coisa que a gente possa colocar num próximo vídeo, quem sabe a gente fala um pouquinho do seu negócio também. Pessoal, muito obrigado mais uma vez aí pela sua audiência, lembrem-se, dê o like, assina o canal e clica no sininho aí de notificações para vocês receberem os próximos, próximos vídeos que a gente é, lançar aí. Toda semana tem vídeo novo. Compartilhe com seus amigos e muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço. Estou fazendo O <risos> que foi? Eu falei que não ia ter erro de gravação. Agora já... As... a hora. Lá. Será que o varejo que a gente conhece está para morrer? Fica com a gente hoje que a gente vai falar sobre isso. Puxa quem? Quinh... quinheta. <risos> Será que o varejo que a gente conhece está para morrer? Fica com a gente hoje que a gente vai falar tudo sobre isso. Puxa a vinheta, Paulo. Velho, eu sei, eu vou ficar bebendo, não, eu sei que começou, termina parado velho, tá puxa, bom, você não falar puxa a vinheta, eu não? Eu sei falar, mas eu queria que você puxasse. Ô Luana, deixa eu te falar só uma coisa, no outro vídeo, quem apareceu foi a Camila, você quer aparecer? Vem cá. ó Gente, essa é a Luana, essa aqui ó é a Luana, deixa eu ver, deixa eu é, ver. agora é a vez dela de aparecer, ela fica me zoando todo vídeo, todo vídeo.